Fala pessoal, o Sindicato dos Metalúrgicos, junto com os trabalhadores da Avibraz, estamos aqui no centro do Rio de Janeiro, protestando em frente ao BNDS. É a luta dos trabalhadores da Avibraz que tem mais de um ano. A empresa que está em recuperação judicial e o BNDES, que é governo federal, vem prejudicando os trabalhadores da Avibras na Assembleia de Recuperação Judicial. Na semana passada, o banco novamente pediu a suspensão da Assembleia, que agora vai acontecer novamente no mês de julho. Enquanto isso, os trabalhadores da Avibraz estão há sete meses sem receberem os seus salários, numa luta histórica na defesa dos empregos e o sindicato exige do governo Lula a estatização desta empresa. O BNDES, que é governo federal, deveria ser a solução para os problemas da Avibraz e não ficar prejudicando os trabalhadores na Assembleia da Recuperação Judicial. Por isso, essa nossa manifestação, Sindicato e Trabalhadores da Avibras, aqui no Rio de Janeiro, na sede do BNDES.